Queridos solidários, estamos aqui hoje no Campo das Laranjeiras e hoje vamos entrevistar a Yohane, que é gestora de Recursos Humanos do, do Clube Fluminense. Bom dia, Yohane. Bom tudo dia, bem? Tacha, tudo? tudo bem? Então, você pode se apresentar e falar um pouquinho né, do que é o Recursos Humanos. É, meu nome é Yohane Soares eu trabalho no Departamento de Recursos Humanos do Fluminense Futebol Clube há quatro anos. É, atualmente... É, o meu trabalho é a coordenação de todo o programa de estágio do clube. É, eu também cuido da gestão do programa de jovem aprendiz, de, da parte de benefícios também do, do clube e auxilio em outras demandas também do, do departamento, mas, especificamente, eu atuo na, na parte de benefícios, no subsistema de benefícios da área de recursos humanos. É, recursos humanos é o coração da empresa, né? Eu considero que é, a área de recursos humanos é a área fundamental para a manutenção, até mesmo para é, estruturação dos departamentos. É, é o departamento também que preconiza né, a, o capital humano. Então, esse é o resumo do que é recursos humanos. Porque se eu ficasse falando que o que é recursos humanos, eu... Uhum. e acabar falando tanta coisa, porque o RH para mim é uma... Ainda mais eu, sendo tricolor também, estando no clube de futebol, é, o qual eu torço, e trabalhando no que eu gosto, é, pode ser que durante essa entrevista eu até acaba me excedendo nas palavras, falando até demais, porque eu gosto muito do que eu faço. Estou é, nessa área há quatro anos e eu acho que não teria local Melhor e área melhor para eu exercer a função de gestora de RH. É, e para você, assim, trabalhar, né, como você disse, com o Fluminense, que é a sua paixão, que é, e o Recursos Humanos, que é a sua profissão, é para você conciliar isso tudo? assim. Como você lida com as emoções, separar né, o trabalho do, do fora é de um campo? É delicado, a gente tenta manter o profissionalismo, uhum. mas tem horas que o meu coração tricolor pulsa. Demais. <risos> Mas a gente tenta equilibrar o máximo. É... Muita gente que, inclusive, começou a trabalhar no Fluminense e são de outros times, o que não é problema nenhum, até porque aqui a gente valoriza o profissional, é, e time é uma questão pessoal, né? É, acaba virando tricolor pela paixão que você é, vivencia todos os dias em relação aos torcedores, ao clube, à empresa. Então... É, não só eu, mas as outras pessoas também têm essa luta diária de tentar equilibrar a parte da paixão pelo clube uhum. com a parte profissional. Você teve muita dificuldade de encontrar, assim, caminhos para trabalhar... No... Até você chegar aqui hoje, né? Uhum. Você passou por diversos empregos. Como foi sua trajetória até chegar aqui? É, antes de trabalhar aqui, eu trabalhava em uma empresa em outro segmento. Não uhum. na área de recursos humanos. É, eu comecei no clube como jovem aprendiz através de um processo seletivo e uh, eu não posso dizer que eu tive uma dificuldade de ser inserida no mercado de recursos humanos porque eu tive essa oportunidade uhum. e o Fluminense também tem um plano de carreira né, para jovens, estagiários, o que me fez acreditar é, muito nessa empresa uhum. é, e no clube também. Mas eu não posso dizer que eu encontrei uma dificuldade, uhum. porque eu não vivenciei. Mas há essa dificuldade, sim, para quem é, está tentando se inserir na área de recursos humanos. É, infelizmente, tem muitas empresas que não valorizam, é, mas eu nunca passei por isso. Uhum. Mas eu, eu tenho conhecimento, é, através de estudos de mercado, que a área de recursos humanos, sim, é uma área bem delicada em relação à inserção no mercado, uhum. mas eu acho que com muito estudo, dedicação e persistência uhum. é, a gente consegue, né? eu acho que não só para a área de recursos humanos especificamente, mas para todas as áreas, Sim. daí minha dica. Você falou que o Fluminense né, tem um programa né, de inclusão do jovem no mercado, sim, como sim. funciona isso? Através do processo seletivo, uhum. né, a gente faz o processo seletivo com jovens aprendizes, assim como eu também passei pelo é, processo de jovem, e é, eu atualmente condeno esse programa, realizo o processo seletivo, uhum. e é, eu acho que o mais importante é a gente sempre ter essa conexão com o jovem em relação à perspectiva de, de, do que ele quer, né? É, por exemplo, a gente pode ter um jovem aprendiz na área administrativa, mas que é, ele consiga se desenvolver melhor ou tem é, a vontade de estar atuando em um outro segmento, uhum. né, diferente da parte administrativa. A gente sempre busca é, conversar com jovens é, em relação à projeção de futuro, para saber o que eles almejam para dentro da, da possibilidade, da realidade do clube, estar dando para o jovem a oportunidade de estar na área que almeja, que estuda. Eu, em todo o processo seletivo, eu sempre busco é, inserir o perfil do jovem de acordo com a área. É, eu falo em questão tanto comportamental quanto técnica. É, por exemplo, nós temos um jovem aprendiz que cursa administração. Eu sei que ele vai é, se desenvolver melhor na área administrativa. Uhum. Eu tenho um jovem aprendiz que faz enfermagem, uma jovem que faz uhum. enfermagem. Eu sei que essa jovem vai se desenvolver melhor no departamento médico tendo as vivências é, das rotinas né, de um, de um médico, de um enfermeiro, dos profissionais da área de saúde. Uhum. Então, é esse modelo de, de gestão para jovens aprendizes que o clube tem é, atualmente. Uhum. E para os demais funcionários, assim, vocês também têm algum método de avaliação de desempenho? Então, nós estamos implantando a política de cargos e salários no, no clube uhum. é, e estamos também implantando a, a avaliação de desempenho. É, é um processo que é gradativo, processo uhum. de cargos e salários é um processo de reestruturação, então é, não é um processo que a gente faça a pouco prazo, é de médio a longo prazo, é, eu posso considerar longo prazo. É, mas a gente está nesse processo de uhum. implantação, né? já estamos, acho que, na fase de. já passamos da fase de descrição de cargo, já estamos é, no processo de, de montagem né? da, das avaliações uhum. de desempenho. E a gente está tá desenvolvendo esse trabalho ah, no bacana. departamento de RH com a ajuda das, das demais áreas. Uhum. E o que seria, assim, o cargo e salário? você poderia explicar um pouquinho mais detalhado pra gente. Posso. Uhum. É, cargos e salários nada mais é do que a estruturação dos cargos na empresa, uhum. né? É, são métricas, por exemplo, para você ser um analista contábil. Quais uhum. são os parâmetros é, dentro do mercado de um analista contábil? É, a nível de descrição de cargo, o que ele faz? É, as suas atividades, rotinas, quais são as habilidades necessárias para esse profissional. É, nomenclatura de cargos, uhum. adaptar de acordo com a, com a função né, que atualmente o funcionário exerce. Uhum. É, de forma bem bem generalista, assim, a, o cargos e salários é isso, é a reestruturação dos cargos é, dentro da organização. Ah, bacana. Então vocês têm uma avaliação de desempenho? Para o setor administrativo, mas e o setor do meio futebolístico, né? No é geral, outro... Não, ah. avaliação de desempenho ah. no modo geral. É, a avaliação de desempenho dos atletas é feita por um departamento específico, uhum. né? Uhum. O uhum. departamento de análise de desempenho. Mas para os funcionários essa essa uhum. avaliação né, do desempenho do da função é feita pelo departamento de, de recursos humanos. Uhum e o recursos humanos né ele, ele busca sempre satisfação e produtividade né então como vocês conseguem é, trabalhar essa questão né de empenhar o seu funcionário né para que ele se sinta motivado a querer sempre aqui no Fluminense né e ir trabalhando junto com vocês e dando resultados né? é há diversas formas de a gente engajar os colaboradores uhum. né eu digo que é, não só é, a parte monetária, é, é muito importante uhum. que a empresa ela tenha uma boa cultura, cultura e clima. Porque eu acho que, independentemente da remuneração do funcionário, das é, bonificações monetárias e não monetárias, uhum. o mais importante para o colaborador a cultura e o clima da organização estarem alinhados com seus objetivos. Uhum. É, então, eu acho que esse é um trabalho... É, em conjunto, uhum. porque há muitos modelos de, de empresas em que não estão enquadrados no perfil do candidato ou do funcionário, uhum. então esse trabalho é, é em conjunto, mas é óbvio que temos diversas formas uhum. de, de retenção de, de colaborador, de é, desenvolvimento, de engajamento, como eu supracitei tem a questão monetária e não monetária, uhum. é, quando eu falo monetário, eu me refiro à questão do salário, uhum. né? E aos benefícios, Sim. obrigatórios e não obrigatórios. E vocês aqui, o marketing do Fluminense, vocês têm alguma responsabilidade também sobre isso? Ou já é outro departamento? Não, já é outro departamento, mas a gente trabalha em conjunto uhum. é, em ações de endomarketing que são ações voltadas ao colaborador. É, uhum. Temos sorteio de jogos, eventos, é, sorteio de ingressos. A gente tem essa política de sorteio de ingressos para os colaboradores. Ah, é, eventos voltados ao colaborador. Recentemente tivemos o Dia da Mulher, né, um evento que realizamos no centro de treinamento Vale das Laranjeiras e aqui é, uhum. em Laranjeiras também, na uhum. sede do clube. E uh, a gente tem esse trabalho em conjunto, né, o departamento comercial, uhum. Né, de receitas, né, marketing, comercial, uhum. comunicação, e é isso. E você sente que há uma diferença assim, entre empresas comuns e empresas muita, no meio futebolístico? Muita, muita. É, lembra que eu falei com você da cultura e clima? Uhum. É, e do clima? É sobre isso que eu, que eu tô falando. Eu acho que o, o, o a cultura de um clube de futebol é muito diferente da, da cultura de uma organização comum. Uhum. né? Como eu falei, a gente trabalha com paixão. Né, e a gente não tem como nadar contra a maré, independentemente do time que a gente torça. E você, Iohane, né trabalha no meio, que é extremamente dominado pelo, pelo masculino, né, acredito eu. Então, você tem, tem noção que a sua voz de empoderamento feminino assim, é ouvida e você consegue passar isso para as outras pessoas, assim, de uma, alguma forma que você se sinta assim, privilegiada né, por estar aqui? É, sim, eu tenho conhecimento de que é... É uma representatividade enorme fazer parte do, do quadro de funcionários é, de Ser Mulheres e, participar, e fazer parte do quadro de funcionários do Fluminense Futebol Clube. Atualmente temos 23% de mulheres dentro do quadro de colaboradores, o que é um percentual considerável em relação ao mercado de trabalho, principalmente um clube de, de futebol. Eu me sinto muito, muito honrada em estar fazendo parte do quadro de funcionários do Fluminense Futebol Clube e fazer parte do percentual de 23% né, de colaboradores que temos atualmente no, no Fluminense Futebol Club. É, atualmente temos muitas mulheres em posição de gestão, uhum. o que me traz uma satisfação enorme é, em fazer parte de uma empresa em que é, valoriza, né, é, potencializa e reverbera uhum. a, voz, a voz feminina eu espero que todas as organizações é, tenham essa política né, de não diferenciar né, uma gestão feminina para a gestão masculina. Porque eu acho que o que cabe é muito mais a sua habilidade técnica uhum. para exercer o cargo do que o seu gênero em si. É muito bom saber né, que o Fluminense adere a isso. Né? Com certeza. E que a gente, a gente pede né, para que todos os outros clubes e empresas né, em geral, em geral é, façam isso. Né, porque... Como você disse, a capacidade é mais importante. Né? Com Som certeza. Somos muito capazes de fazer isso. Com certeza. Sim. E pensei, Ah, Yorani, é, você gostaria de passar uma mensagem para os futuros gestores de RH gostaria. ou gestoras, né? Principalmente gestores. Principalmente. é. Estude é, a área de RH, como a Natasha ela havia me perguntado, né, sobre a facilidade de inserção. É, não é fácil. Eu acho que a persistência, o estudo e, e a vontade é, é o que faz o profissional de, de recursos humanos. Não o profissional de recursos humanos especificamente, mas todos os profissionais. Uhum. É, e a capacitação de profissionais de recursos humanos é fundamental, porque é uma área que está em constante constante mudança, né? Tem, uhum. tem muita mudança na área de recursos humanos. Eu é, digo das questões é, de leis trabalhistas, das leis é, previdenciárias e também falo dos métodos, dos métodos uhum. utilizados em relação a métricas de avaliação, de desempenho. Então, a minha dica é, galerinha, estude. É muito importante que todos os é, profissionais de recursos humanos estejam em constante aprendizado porque o mercado de recursos humanos pisca e você já vê uma novidade e aí se você não implantar essa novidade na sua empresa você pode ser visto como ultrapassado pode ser visto como uma empresa retrógrada então a minha dica é se capacitem estudem persistam não desistam é, o sim de vocês vai chegar é, não desistam na primeira entrevista, na segunda, na terceira. Eu acho que o mais importante é a gente sempre estar tá tentando, porque não existe candidato melhor. Né? O candidato, é, ele conseguiu a vaga porque ele era melhor do que eu. Não, talvez é, ele se enquadrasse melhor no perfil da vaga. Uhum. Não significa que você não seja um bom profissional, só porque você recebeu um não no mercado de trabalho. E essa dica vai para todos os profissionais. É, muita gente pergunta né, em relação a, aos recrutadores é, nossa, mas porque eu não passei eu não era capaz, eu sempre busco falar não, não, não, é, não é que você não seja capaz é o perfil da vaga é a parte comportamental isso não te torna um profissional inferior muito pelo contrário, a sua oportunidade vai chegar e é isso, estudem persistam, não desistam porque o sim de vocês vai chegar e sucesso e resiliência na área de recursos humanos, porque é, é uma área em que você lida muito com, com a questão emocional, tanto do colaborador quanto a sua mesmo. Então, o mais importante também é a gente ter esse, uhum. esse equilíbrio para poder lidar com as adversidades de um profissional de RH e, de uma certa forma, do, dos colaboradores. Uhum. Né? Jogo de cintura é fundamental. Então é isso. Muito obrigada, Eurani, pelos obrigada, seus conhecimentos. Tenho certeza que vai esclarecer bastante dúvidas. E muito obrigada, então. Obrigada a vocês. Até a próxima, pessoal. E saudações solidárias.